Fala galera, beleza? Felpira aqui na área, hoje eu tô fazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E dessa vez eu vou continuar aquela, aquela série, né? Uma série, tipo, eu ficar explicando pra vocês o, que, o porquê que aconteceu, o porquê que aconteceu aquilo, como que ocorreu. E hoje eu vou falar pra vocês o porquê que eu acho que a MBR de 2019 não deu certo. Eu digo, a MBR que eu joguei, que foi até metade do ano. E essa é a minha opinião. Lembrando que, se vocês estiverem gostando desse tipo de vídeo, galera, deixa aí nos comentários, beleza? E pra eu continuar fazendo. Então, vamos lá, galera. Eu acredito que é o seguinte, a gente... Primeiro que quando a gente fez... Acho que quando o time foi que foi voltado, né, foi montado novamente, todo mundo se, se baseou muito do que foi em 2017, né? Foi um time campeão, foi um time que ganhou título, e isso foi é, tanto que isso voltou para a cabeça de todos quando a gente decidiu se juntar. Mas lembrando, galera, que ali, tipo assim, guys, é, a gente se juntou com esse pensamento, vai sabendo que ia ser muito difícil porque era outros tempos. Só que é isso é muito difícil de tirar da cabeça do torcedor, né? Porque o torcedor ele vê uma seleção, por exemplo, se colocar o Ronaldo. sei lá, se colocar o Ronaldinho, 2006 foi um puta time. Se 2010 colocasse o Ronaldinho, Kaká, Ronaldo, esses caras de novo pra jogar junto, com certeza a galera ia falar: pô, dá. Tá ligado? Kit maço, cara. Acho que eu vou conseguir ganhar a Copa do Mundo. Se não ganhar essa Copa do Mundo, com certeza eu ia ficar muito chateado. Mas é o que eu tô querendo dizer é o seguinte. A gente... Quando montou aquele time, a galera criou muita expectativa e a gente sabia que... Como que eu posso falar? Gerar, talvez, um, uma coisa ruim no futuro, entendeu? Pra ser mais exato, né? Mas a gente sabia, tinha plena consciência disso, a gente tentou fazer o nosso trabalho, né? Bom, o primeiro ponto é o seguinte, guys. Quando a gente fez a mbr é, a gente ficou de janeiro até a data do Major, que eu não lembro muito bem, se você puder colocar aí, editor, foi a data de E.M. Katowice de 2019. A gente ficou até esse tempo treinando. E a partir de então, é, foram muito tempo é, aprimorando, aprofissiando todos os mapas de Treinava seis mapas por dia, criava coisas novas, viajava fazer bootcamp. Cara, isso foi, foi uma coisa muito legal que a gente fez. A gente aprimorou muito o time naquele pouco período de tempo. Acho que foi dois meses treinando praticamente, jogando contra os melhores times do mundo. E nisso, o que aconteceu? A gente foi jogar o um Major e acabou que a gente. Foi bem, cara. Acho que a gente tomou o primeiro. A gente tomou o spam primeiro jogo contra o Clonar, mas depois dali a gente conseguiu encaixar o nosso... nosso jogo, nossa filosofia. Conseguimos chegar até semifinal. Acredito que aquele Major poderia ser nosso se a gente não tivesse trombado o Astralis tão cedo. Infelizmente, a gente não tava tão preparado pra jogar contra o Astralis. Não preparado de mira ou preparado de skill, mas preparado como time. E eu acho que isso foi um dos problemas daquele Major. O que, que aconteceu, galera? A gente acabou. Depois daquele Major, a gente foi. Entrou numa série de rotinas de campeonato. Viajava muito pra jogar os campeonatos e tinha pouco tempo pra treinar. Então a gente tinha que usar aquele, o que a gente conseguiu aprimorar aqueles dois meses. Mas o que acontece no, no jogo é, é, talvez possa ser o que está acontecendo hoje com os meninos da MIBA é que é tudo questão de confiança, sabe? A gente sabia que se a gente ganhasse um campeonato, a gente ia deslanchar. O problema é que estava muito difícil ganhar esse campeonato, porque o, o jogo estava muito mais equilibrado. Qualquer time, qualquer time podia dar trabalho, qualquer time podia ganhar de você. E naquela época foi exatamente o que aconteceu. eu juntou pouco tempo de treino, com muitas viagens exaustivas que isso conta demais, galera. E a Falta talvez de confiança como time. A gente acabou sofrendo bastante, porque a gente fez. Pô, a gente saiu, a gente foi Polônia pra jogar M. Katowice, Polônia, a gente foi pra China, acabamos não jogando bem. A gente acabou sendo eliminado, né? Na Wesg na, na é, pelo Efreg, que acabou ganhando a Wesg depois, né? Não foi Efreg, eu esqueci. Foi o Indigo. Acabamos sendo eliminados pelo Indigo, que acabou ganhando a WESG depois. E isso já deu um baque na torcida e deu um baque, tipo, na gente. Tipo, porra, velho. A gente devia ter ganhado esse campeonato. E não era o jeito de se pensar. eu lembro que desse campeonato quando eu perdi eu lembro que eu chorei ali na hora do, da derrota eu entendi depois né tipo mas na hora ali eu fiquei muito triste porque era um campeonato que era muito importante a gente ganhar isso a gente foi China depois a gente veio pro Brasil lembra eu acho que foi É, a gente foi China veio pro Brasil para jogar a Blast do de São Paulo depois a Blast de São Paulo a gente voltou para China para jogar a lenda que foi aquele campeonato que a gente perdeu pro North eu acho North e o Energy foi um campeonato que o Nave ganhou galera a gente, tipo a gente veio da Ch Polônia foi para China, pegamos umas horas de viagem Da China a gente voltou pro Brasil Do Brasil a gente voltou pra China de novo pra jogar o campeonato E da China a gente foi pra... Se eu não tô enganado A gente foi pra... A gente voltou pro, pra Los Angeles, eu acho Se eu não tiver enganado a gente voltou pra Los Angeles De Los Angeles a gente foi pra Miami pra jogar Blast Miami Blast Miami a gente voltou Foi pra Sydney na Austrália, no outro lado do mundo de novo pra jogar E voltou pros Estados Unidos depois Então isso foi um intervalo de dois meses, a gente fez, a gente rodou o mundo inteiro em dois meses, e acabou que ocupou a cansa sabe, Cansa. e com os resultados não vindo, piora ainda mais, e a gente tava tentando melhorar, a gente tava treinando, a gente tava e, e nisso tudo juntava gravações, juntava é, a exaustão dentro dos treinos, né, que tinha, então, tipo assim, não era fácil e tinha a pressão geral do público, né, e como os resultados não estavam vindo, acabava que a gente ia se minando aos poucos, tá ligado, porque o time não tava indo bem, a gente queria ganhar, a gente queria mostrar pra vocês os resultados, e os únicos dois resultados bons que a gente teve? Três, vai. Foi a Blast Miami, que a gente acabou do, ficando em terceiro, e a M Senior, que a gente parou na semifinal pro Liquid, e foi o Major, que a gente parou na semifinal pra trás, o resto a gente, acho que não jogou bem. Então, acabou que acho que esses fatores foi muito, foi, foram muito importantes pro, pra, pra gente não ter conseguido dar certo na MBS, sabe? Apesar de eu, acho, de eu acreditar que com mais tempo a gente poderia ter chegado a um título naquele ano, teve muitos motivos, né, pra gente, poder, pra gente não conseguir o, o, o sucesso tão cedo como a galera esperava. Foi muito bom a experiência, acredito que foi muito importante, a a gente é, tentou, eu lembro que a gente, cara, a gente treinava muito por dia, a gente sempre conversava, é, os meninos eram ótimos comigo, então, tipo, cara, eu fiquei muito grato por isso. Então, eu acredito que é, esse foi o motivo, os motivos por que a gente não deu certo em 2019 com o MBR. Eu acredito que tinha material humano, tinha é, um suporte por fora, tanto da organização, tanto pelo DED, mas é, o fato de ser é, muito, a gente... Não ter conseguido é, ir bem em certos campeonatos que a gente achava que podia ir bem. O fato a gente ter acumulado derrotas, acumulado viagens e não tá ganhando título, pesou bastante. Então, é isso, guys Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é a minha opinião. Bom, deixa seu like, se inscreve no canal. Espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo. Tamo junto, galera. Até a próxima. E é nóis.